Bom, hoje eu tenho um curso de brigadeiros, eu tenho uma marca que é tudo de cake, e eu tenho um curso de brigadeiros e um curso de bolo do pote, tá? que ajuda mulheres a se tornar empreendedoras. Ele pondera mulheres de baixa renda para poder ajudar na renda familiar, a poder ter um reconhecimento na família, no mercado, e a ideia foi justamente essa, assim, eu me inspirei em mim mesma no avatar, na minha época, no que eu estava passando, e para criar o avatar do meu produto. Então eu pensei o que que eu posso fazer para me ajudar? Ou eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer doce, o que essas mulheres poderiam gostar de fazer também? E aí, eu pensei no curso de cupcakes, curso de cupcakes eu criei esse brigadeiros, e foi onde eu me falei. É o brigadeiro que o Brasil conhece, mas do jeitinho feito pela vovó, adaptado com as receitas francesas. Olha só. Não sei se as pessoas às vezes me perguntam um pouco das receitas. Eu levei um tempo para chegar na receita perfeita, porque eu queria realmente entregar um produto. Eu não queria só vender, eu precisava de dinheiro, mas eu não queria só vender. Eu queria entregar um produto que fosse bom mulher Comprasse o curso e realmente saísse do zero a algum número na vida dela, ou algum reconhecimento pelo concurso. Quem compra paga quanto? R$ 59,90. E recebe o quê? Recebe um e-book e recebe todo o suporte que ela precisar. Hoje a gente, eu tenho orgulho de dizer que a gente tem um suporte magnífico. Assim, ó, eu mesmo atendo, dúvidas sobre receitas eu mesmo respondo. Todas as respostas são em até no máximo 24 horas. Por onde? E-mail? E-mail, Facebook, WhatsApp. Tem muitas clientes que têm WhatsApp. Atendo de madrugada. Tem mulher, às vezes, tem cliente que está fazendo ali o doce de madrugada e deu alguma coisa errada. Ela, bebe, eu estou acordada, eu respondo. Então, eu sou, hoje eu me meu orgulho de fazer isso. Porque eu realmente quero um resultado positivo para elas. Márcia, é, você acha que tem a ver com paixão isso? Muito, muito, muito para qualquer pessoa é fazer o que gosta. Eu descobri isso na pele porque eu fui trabalhar com publicidade, eu gostava de publicidade, não era uma coisa que eu não gostava não, mas não era uma paixão, eu gostava, mas não era uma paixão, é, a paixão era a gastronomia e era confeitaria em si. eu sempre, desde os oito anos de idade eu fazia bolo em casa, eu ajudava a minha avó na cozinha, é... e era uma paixão, eu deixei essa paixão de lado por achar que ela não poderia me dar uma qualidade de vida por muito tempo. E aí, toda aquela, aquela pressão da família, não, gastronomia não dá dinheiro, confeitaria muito menos, e você acaba deixando sua paixão de lado. E quando eu realmente me vi numa necessidade, eu agarrei a minha paixão, e foi ela que me tocou pra frente. E é exatamente o segredo, fazer o que gosta. E Márcia, o que, que significa hoje o marketing de afiliado para você? Gente, marketing de afiliados hoje pra mim eu acho que é uma das coisas mais importantes, e é por isso que eu estou aqui hoje no Afiliado Brasil. Porque quando eu comecei, vou ser bem sincero, eu não dava a menor importância para afiliado, eu não conhecia esse mundo, eu não sabia a importância deles na minha vida, ou no meu produto, ou no meu rendimento, e foi um grande erro, assim, quando eu descobri isso, talvez até um pouco tarde, eu tentei correr atrás o máximo que eu pude, assim, porque eu vi que eles são parceiros incríveis, assim, são parceiros incríveis, hoje eles representam aí 30, 35% do meu faturamento, então... Eu... Valorizo muito mais e estou tentando me aproximar cada vez mais deles. Ainda não tenho um gerente para lidar com eles, eu mesmo estou lidando. Para poder contratar um gerente, estou sentindo as dores e as necessidades para saber o que cobrar de um gerente, porque eu realmente desconhecia essa área de afiliados. E quanta estrutura hoje, Márcio? O operacional envolve quantas pessoas? Então, eu costumo dizer que eu sou um exército, um tudo de quem que é um exército de um homem só. É eu, o meu marido que cuida do tráfego, do financeiro. E mais uma pessoa que é a minha filha que eu treinei para responder junto comigo. É, ela responde dúvidas técnicas, de como abrir, como abrir um PDF, não receber meu e-mail. E eu respondo todas as dúvidas sobre confeitaria mesmo, sobre receitas. E aí a gente tem é, terceirizados que não, são, não trabalham no dia a dia com a gente, a gente tem só um designer. Aquele afiliado que dá certo, que funciona faz o quê? A primeira coisa, ele trabalha com integridade, tá? é o que a gente busca no afiliado, é sempre a integridade. Como o nosso curso é um e-book, meu curso é um e-book, eu não gosto que prometa o que não vai ser entregue. Eu não gosto que prometa que tem vídeo, eu não gosto que bote um, um, uma imagem com 3D de um livro, porque isso pode remeter a pessoa a pensar que o livro vai chegar na casa dela o livro não vai. tá Então, é o público C&D que a gente trabalha, então a gente tem que cuidar muito com a comunicação. E o afiliado, ele é... A gente cuida muito nesse, nesse aspecto, para que ele cuide da comunicação e trabalhe com carinho, com amor pelo produto. Então, ele tem que ter consciência que a gente está do lado dele e a gente quer ele do nosso lado. Então esse é o primordial, assim, é gostar do nosso produto, eu, eu apresento. Ele gostou do produto, ele pode se tornar meu afiliado. Se eu tiver amor e consciência pela, pela, pela minha metodologia. se os empreendedores que estão te assistindo, uma mensagem que você sente que foi importante para ti, que pode ser para eles? É, primeira coisa é o pensamento, que muitas vezes a gente está derrotado. A primeira coisa que derrota a gente é a nossa própria mente. Então, eu era uma pessoa derrotada, eu por muitos anos eu não terminei o segundo grau, é, eu engravidei com 16 anos, eu tinha um mindset baixíssimo, é, eu não acreditava no meu potencial. E a partir a partir do momento que eu virei uma chavezinha e comecei a acreditar no meu potencial, é, tudo mudou, não importa se eu fiz faculdade, se eu não fiz, eu acabei fazendo depois. Mas por só não me sentir realizada na faculdade, não era o que eu esperava. Eu acho que eu botei muita expectativa e acreditei mais em mim mesmo. assim, Trabalhar com amor e paixão pelo que, é que a gente gosta. Eu acho que essa é a mensagem: é, é elevar o pensamento, imaginar aquilo que você deseja, correr atrás, claro, porque só elevar o pensamento vai resolver. Mas é não te deixar derrotar por comentários, por crise. A crise, a crise existe, ela está lá fora, mas ela não está aqui dentro. Você está vendo vários casos de pessoas que não estão em crise. Então, assim, ó, é a cabeça mesmo, é o mindset, é o pensamento e trabalhar com amor, eu acho que é o principal. Quem quiser conhecer um pouco mais da Márcia ou do Brigadeiro Gourmet para se filiar, como é que vai? Gente, eu tenho o Facebook, que é Márcia e tem uma página que é tudo de cake no Facebook também, eu mesmo respondo. Pode entrar em contato por lá, inbox ou na tagline, que eu mesmo faço questão de responder. <música>